Uma nova caixa lançada pela Valve, que trouxe diversas novas skins sensacionais Porém, uma delas, uma em específico, precisamos tomar um pouco de cuidado Um pouco não, muito cuidado Então se você aí, assim como eu, se apaixonou pelas novas skins lançadas Assista esse vídeo até o final, porque ele é realmente muito importante Porque além de aprender muito sobre skin de CSGO, você vai evitar aí fazer uma possível besteirinha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 no canal Cachorro 337 Veja importante para quem amou as novas skins da Revolution Case. Quanto que estão custando? Quantas já foram dropadas? Qual que é o perigo de ter alguma dessas skins? A AK-47 Headshot é a única skin holográfica dessa caixa. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 213 foram dropadas. Nenhuma Factor New com Float 0.00, porém, Factor New já temos 9, sendo uma Factor New Stat Trek. E essa está anunciada na Steam por R$ 10.182,47 centavos, cara. Tem um float bom, 0.02, mas quem a dropou só anunciou por esse preço porque a skin é nova, então existem poucas no mercado. Essa daqui, como eu já disse, é a única Factory New Star Trek que foi dropada até então. Até por isso, todas estão caras. A mais barata que você consegue é a veterana de guerra, que tá aí a partir de 342 reais Factory New, temos três. A mais barata anunciada por 4.634 E para quem tem interesse em saber mais ou menos qual será o valor final dessa skin, depois de alguns meses, quando o preço estabilizar, eu acho que dá para compararmos com a K47 Nightwish, porque essa também é uma skin de K47 Covert, que foi lançada recentemente e que também é holográfica, ou seja, ela é muito semelhante à K47 Headshot. E a K47 Nightwish, a Factory New Trek hoje na Steam, você encontra por cerca de 1440 reais. A Factory New sem contador de kills, ou seja, uma Factory New não R$ 622. Lembrando, são valores da Steam. Comprar na Steam nunca é muito inteligente, então você encontra essas skins, bem abaixo do valor, lá no Dash Skins por exemplo, que é o melhor, né? na verdade é o único marketplace do Brasil, muito bom por sinal se for comprar lá o com um Dodge, mas eu garanto que eu não tô falando da Dash porque eu sou patrocinado, não acredite em mim, pesquise e enfim, você verá que eu não tô mentindo então assim, guys, o preço da K47 Headshot vai cair muito afinal, tá tudo muito no começo, então várias outras serão dropadas, agora sobre a M44 Temucal Temacal, Temucal, Temu não sei a pronúncia correta, não sei nem se é inglês ou japonês, enfim, sobre essa é a 4 a 4 Precisamos falar com um pouco mais de atenção sobre Pois essa é muito perigosa Até o momento, essa M4A4 que caiu na graça dos otakus foi dropada mais de 215 vezes, sendo 12 Factor New, dessas 12, duas Factor New Stat Track, porém, até o momento, nenhuma com float 0.00 ou menor. Bem, pra começar, que não há nenhuma M4A4 Tema CAL, Factor New Stat Track ou Minimal Wear Stat anunciada na Steam. Mesmo assim, uma Factor New comum, sem contador de kills, apenas duas anunciadas, uma por R$ reais, outra por mais de 6.200. E o motivo de ninguém ter anunciado ainda a Factor do Star Trek ou a Minimal Star Trek, mesmo já existindo, é porque na Steam você tem um limite de preço para anunciar a sua skin. Se eu não estou enganado, no Brasil não pode passar de 7 ou 10 mil reais. Na gringa, esse valor é convertido para outras moedas. Enfim, não há um limite. E uma skin começa em 4 a 4 por agradar uma comunidade muito engajada, que é a comunidade otaku, ou simplesmente uma pessoa aleatória, às vezes que não é otaku, mas só gosta de anime. Mas, de início, o preço vai assustar. Eu nem assisto anime e adorei essa skin, os meus amigos que assistem anime estão apaixonados, loucos. E é aí que você pode se ferrar, é aí que você pode perder dinheiro, tanto se você desejar comprar essa skin um dia, quanto se você dropou essa skin e não sabe o que Bem, pra começar, que não é porque a skin é bonita e tem uma demanda muito alta que o preço irá subir. Para definir o preço de qualquer coisa, você tem que colocar ali na balança a oferta e a demanda. Como eu disse, a demanda por esse item é alta, muitas pessoas no mundo todo querem essa skin, porém, a cada dia a oferta será maior e maior. Ou seja Seja. Teremos mais e mais disponíveis. Isso faz com que o preço da skin com o tempo se estabilize. Hoje tá caro porque muitas pessoas querem. Existem poucas no mundo. Como eu já disse, existem 216. Isso que não fazem nem 24 horas que a caixa foi lançada. Só pra vocês terem noção. A última caixa lançada antes da Revolution Case foi a Recoil Case. Ela trouxe ali como item coverage a USP Print Stream. Uma skin também de demanda muito alta. Porém, passados 7 meses que a skin foi lançada, hoje já existem no mundo mais de 68 mil. Onde eu quero chegar? Se você quer muito skin, controla um pouco a ansiedade espera, espera um mês, dois que o preço vai abaixar, não vai pagar agora mil reais na field test isso é maluquice, e se você quer muito uma e teve a sorte de dropar você ganhou uma caixa ou comprou a caixa abriu e dropou a SM44 mesmo que você queira muito, mesmo que você esteja apaixonado pela skin, venda venda porque você vai pegar essa grana e daqui 30 ou 60 dias você consegue recomprar a SM44 por muito menos e vai ter feito um lucro, mano ótimo, a não ser que você drope uma tipo, espetacular, vamos supor Uma Factory Star Trek 0.0000 Enfim, aí nesse caso Vale a pena guardar porque pode ter algum chinês maluco Que queira fazer um crafting insano Que queira colar quatro titans, por exemplo E aí, a sua, será melhor para ele fazer isso E você consegue pôr um legal Caso contrário, dropou, venda Ah, vou vender na Steam e vou ficar com a grana presa Não, você pega a grana da Steam e compra skins sólidas de valores já estabilizados como Alp Headline, K47 Headline, move e Guarda. Porque essas que eu citei, o preço não vai cair. Quer dizer, pode até cair, mas pouca coisa, uma pequena variação. Lembrando que tudo isso não é dica de investimento. É só uma sugestão e uma explicação para vocês entenderem como que funciona esse mercado. Sua decisão é sua decisão. Eu não tô aqui dizendo o que você deve fazer. Eu estou apenas te dando alguns alertas, alguns conselhos. Isso vale também para a K47 Headshot e todas as outras skins da caixa. Inclusive, a AWP Doodle Lore, 600 645 já foram dropadas. Tem uma Factor New aqui com float 0.0002. A Dudolor Factory New Start Track por exemplo, tem duas anunciadas na Steam. A mais barata por 4 mil reais, cara. Isso é loucura, mano. Mas o cara que dropou tá sendo esperto. Se ele conseguir vender por esse valor, vai ser legal. A um 45 Wild Child, que eu tanto elogiei, que eu tanto né, estou desejando. Factory New Start Track você encontra aí por 730, reais. Só Factor New, sem contador de kills, 360. A Field Test está cerca aí de 110, reais. Acredito tem ou não, sim, ainda está muito caro P2000, Wicked Seek, tem Factory New Star Trek anunciada por R$ reais só Factory New por quase 400, é maluquice, eu, eu nem gostei tanto dessa P2000, e agora uma menção honrosa, aquela Glock, que eu também pô, tô apaixonado, Glock 18 Umbral Rabbit, Factory New Star Trek R$ 200, reais, só Factory New 95, essa skin vai ficar muito mais barata, acreditem e aguardem o importante é que a Valve lançou uma atualização uma nova caixa com novas skins novas skins bonitas, tem skin aqui que eu tô Querido muito pra minha coleção, sei que muitos de vocês Também querem, então é por isso que eu decidi fazer esse Vídeo informativo, pra evitar aí que Vocês tomem algumas decisões erradas Um milhão de inscritos, estamos quase lá Por favor, se inscreva no canal, é só um clique E pra mim, esse clique faz toda a diferença Acreditem, enfim, é isso aí, manos Espero que vocês tenham gostado, eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o um próximo vídeo no canal, continuo 1337 Falou!